E aí galera do Trocos de Jogos, aqui é a Érica Caramelo, diretamente da GDC em São Francisco 2023, nesse último dia do evento. E eu estou aqui com Thaís Xavier do projeto Afro Games. Tudo bem, Thaís? Tudo, gente? Tudo bom? E aí, como é que como é que você, que você achou dessa, desse evento, como é que foi a tua vida pra cá, conta pra gente. O evento eu achei incrível, é, me rendeu muita inspiração, conhecer novos equipamentos, equipamentos geralmente a gente não tem acesso, que é muito mais caro, é, mecânicas que já me deram ideia para outras coisas, para produzir jogos. A minha vinda foi bem assim, com fé, com muita fé. 15 dias para tirar passaporte, visto. É, um anjo fez toda a doação para a gente por aqui, tanto eu quanto o Thiago, o então pessoal pagou toda a viagem, todos os custos. Eu viajei no, na terça-feira à noite, porque essa pessoa só apareceu na segunda-feira à noite, mas deu tudo certo. Então, assim, eu consegui aproveitar o máximo possível de 3 dias de evento e levando muita bagagem física e de aprendizado também que massa, né? Então, a, e a gente às vezes sente falta também do um pessoal mais diverso dentro da hum. dentro da, da área de games. Assim, eu falei: "Meu Deus, quando eu conheci a Thaís, eu falei: eu preciso falar com essa mulher". E ela ficou apavorada, que ela falou: "Meu Deus, que ela não quer que coisa boa ruim, é? é ótima, né? É muito, agora eu sei agora, que é, agora, é É muito legal a gente encontrar uma que ela não quer não era coisa boa ruim, é? é ótima, né? <risos> é muito, Agora, assim, que Agora é, hora, é. É. é muito legal a gente encontrar uma galera, porque é, é a questão da representatividade, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais, do mesmo jeito também que a, que a Thaís veio pra cá, isso mostra que é possível. É corrido, não é fácil pra ninguém, né? É sou pouco, mas é possível. Mas é. vem, né? Sim. Só vem. Que maravilha! Fico é muito feliz aí com a tua chegada feliz. E os seus projetos, assim, pós-GDC? Fala aí. Os projetos são montar um jogo, porque eu já tive uma ideia de um jogo durante a feira. Voltar para os meus trabalhos como apresentadora, que tudo se, é, vai ser lançado mês que vem. Então, assim, eu estou animada para me ver. E já planejar em voltar a ter aula de, de inglês, que eu percebi que meu inglês é bem mais ou menos. E de jogos, porque realmente me deu um, um gás, assim, de caraca, eu posso tentar vir ano que vem. Com muito mais coisa também pra apresentar, tipo, outro jogo pra poder apresentar pra galera e fazer fazendo network, quem sabe, dar um up nos jogos. Né? Sempre melhorar, né? É isso. Uhum. Gente, é isso. O último dia aqui, então, da GDC. É, a gente agradece aí quem acompanhou toda essa transmissão, né, essa cobertura do Drops de Jogos, junto com o pessoal lá de São Paulo, o Pedro Zambarda, o Cal Tóquio e o Rodrigo Folter. Beijão pra vocês aí que acompanharam até aqui. E fica o convite aí, ano que vem tem mais GDC. Até a próxima. Tchau, tchau.